Ora, qual o melhor prato? Será que a Alemanha vai vencer o Brasil mais uma vez? Alemanha e Brasil. Pouco mais de um ano depois de um dos jogos mais históricos de uma Copa do Mundo. Gol da Alemanha. Oh, não, valeu! Gol da Alemanha no final valeu. foi sensacional, né? Eu fiquei feliz da vida. Ah de perder não dá gente é Natal nem no Natal a gente ganha isso é muita derrota para minha vida equipe Azul como recompensa nós vamos sair daqui hoje Nossa. eu disse nós Uau. e vamos para o meu restaurante Uau. fazer um almoço de Natal que na verdade vocês vão ser servidos Uau. Chefe é Natal, leva a gente também. Equipe vermelha, como castigo nesse Natal, vocês também vão ter que me aturar no meu restaurante. Ah, que lindo. E Papai Noel deu presente Obrigada. pra todo mundo. Dá-lhe presente, vamos comer de graça. Aproveitem o espírito natalino. E Mariana, você pode tirar o chifre. Obrigada. Porque eu aceito cachorro no meu restaurante. Mas rena. Não. Vão se arrumar, que a gente sai daqui a pouco. Se cena não estivesse aqui, cara, que feliz natal. natal. Hum. Nossa senhora, eu tô nem reconhecendo. Sejam bem-vindos. Chef. Obrigada, chefe. Chef. Ir pra um lugar onde o chefe trabalha, onde ele coloca a alma dele na comida é muito bom. Vou falar rapidamente sobre o restaurante pra vocês. Tá. Zena é Genova em dialeto genovês. Essa aqui, então, é a focaccia de la casa, tradicional da cidade de Reco. E ela é assim mesmo. Nossa. Espetáculo. Natal. Uma época de festa para a maioria das pessoas. A gente que trabalha em restaurante, muitas vezes... Tauzinhos. Na cozinha. Porra, acho que eu passei muitos natais em restaurante, ano novo. Sem ver família, sem ver mulher. Ali trabalhando e fazendo a festa para os outros. E deu para ver um... Um Bertolazzi mais, mais calmo, assim, tranquilo. Como vocês se sentem estando ainda no programa? Nossa. Bem pra cá. Ah, dos... Sob pressão. Eu não consigo relaxar. Acredito que, como você tá em confinamento, sabe-se lá se dali vai pintar uma prova. Olha, vocês têm que levantar agora com esse prato, replicar em 20 minutos. Valendo. Pessoal, é esse prato. então vamos lá. Valendo. É isso aí. Ah. Depender ah, para correr. É, Chefe, descreva o seu prato. Bom, a gente aqui tem um fiesta é recheado com uma farofa que leva uva passa, pinoli. Hum, ele tá envolvido aqui com um pouco de presunto de parma, um purê de castanha. Esse purê de castanha? Batata e castanha. Batata e castanha. Batata e castanha. Ah, fantástico. Queria estar tá em casa. Queria estar com a família, queria estar comemorando. É engraçado brindar com pessoas que eu nunca vi na vida. Obrigado pela presença Obrigado, de vocês. Chef. Obrigado, Novamente, um Feliz Natal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Estão prontos para hoje fazer um serviço impecável? Sim, Sim Chef. Bom, pessoal, vamos para o menu de hoje, então. Nas entradas, vitelo tonato, lula oriental e o creme de batata com shiitake crocante. Primeiro prato, risoto de presunto, ervilho e cogumelo, pasta alla norma e tagliatelle alla bolognese. Segundo prato, supremo de frango com rosti de batata e frango cordon bleu. Na sobremesa, tapioca. Vocês têm duas horas para fazer esse mise Vamos trabalhar. Alô, chef. chef. depois que eu passei um dia inteiro mancando e soltei três coisas sozinho ali, Bruno não duvida de mais nada. O Bruno não se duvida mais nada do Bruno. Eu, hoje, fiquei no pré-preparo dos frangos. Cuidei de toda a parte de carnes hoje, né, em geral. Bruno virou lenda. Mas como todo favorito, em todos os reality shows nunca ganha um programa. Exatamente. <risos> Ué, pode ver, qualquer reality show, o, o favorito nunca ganha. Vou dar um conselho pra vocês. Acelerem, vocês são só em quatro agora. Não dá pra cada uma fazer uma coisa só mais. Vocês têm então, que fazer a duas, a três tá coisas pensando... ao mesmo tempo. Não, a gente só tá se comunicando, assim, pra ter certeza de que alguém está com o um purê. purê. Já você tá indo no purê, é isso? Não, é você. Por mais incrível que pareça, em quatro, o pré-preparo é mais tranquilo. Além de ser pratos que a gente já conhecia, então não, não tinha tanta surpresa. Bom, o já tá pronto. Acabou o tempo, galera. Hoje é um dia muito importante, não só porque é Natal, mas nós vamos receber aqui no restaurante clientes que há muito tempo não sabem o que é uma ceia de Natal. Médicos, cozinheiros, garçons... E até Papai Noel. Que legal. Máximo. Então, por favor, capricha. Sim, chefe. Sim, chefe. Vocês gostaram do Fiesta recheado que vocês provaram no Zena? Sim, Sim chefe. Chef. Ok. Então eu vou incluí no menu. Quem estiver na Praça das Carnes vai preparar agora, tentando lembrar do que provou lá. O senhor está imune. Eu vou precisar de você no salão hoje. Você pode ir lá para trás então. <risos> Ah, eu achei muito bacana o Beto Lez ter me colocado de garçom. Eu gosto de pessoas, embora pessoas aqui dentro não gostem de mim, eu só tô sendo eu mesmo. E eu mesmo eu sou um cara bacana. Pessoal, sorriso no rosto e um serviço excepcional de Natal, Sim, ok? Cheque. Sim, cheque. Vamos lá. Sim, Armando, feliz Natal. Pode abrir o restaurante. As portas do restaurante se abrem para o jantar de Natal do Hell's Kitchen. Entre os convidados. Trabalhadores que nunca conseguem passar a ceia com a família. Será que o bom velhinho vai se assustar com as broncas do chefe? Comanda a mesa um, quatro pessoas: um vitelo, duas lulas, um creme de batata. Segue um risoto, duas pastas à la norma e um tagliatelle. Seguem dois supremos e dois fiestas recheados. Entenderam? Dia, chef. Sim, chefe. Chef. Aê, cara, aí sim, hein? <risos> Tá bonita, hein? Que garçom bonito. É. Que o lugar que o Zé Maria foi hoje, cabe melhor a ele. Ele tem mais cara de salão do que de cozinha. Oi? Quem fez esse molho aqui? Zé Maria. Ele não sabe seguir a receita? Vai precisar refazer. A praça que eu tô é uma praça que não é complicada. E eu consigo dar, tirar de letra mesmo com o pessoal pulando ali. Então... Peraí, peraí. Não, tá, tá um pouquinho mais... Liso tem que estar, tá. tá com a consistência de purê muito montada. Assim. É, mais, mais é mais cremoso, é um creme. Assim. Mais um serviço de Zé. A minha opinião é que uma pessoa que já tá nesse nível, fazer errar, ter dois erros tão básicos em embrionários, é melhor ficar no salão servindo do que cozinhando. Ok, chefe. Ok. O que tá dentro aqui? É a gordura. O recheio do Lulu tinha muito líquido. Carrie, você vai botar fogo nessa cozinha hoje? Não. Não? <risos> não. Essa lula já está carbonizada. Vou chamar o bombeiro que tá ali para vir apagar. 15 minutos já aqui, Carrie, nessa mesa. Tá saindo, chefe. Parece que tinha, like, cachaça, alguma coisa dentro, porque do jeito e ele foi pegando fogo não foi normal. Ele não fez isso da outra vez. Carrie, ah. qual que era o prato que era para usar para o creme e para lula? Eu confundi esse prato, foi o mesmo prato para as dois também eu confundi, tá? Desculpa. Foi um acidente mesmo. O eu... eu... que eu pode falar sobre isso? Vamos, Kerry, já soltei prato na outra equipe há cinco minutos. Vamos, Kerry. Uhum. Dois lulas. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Mais uma, eu vou não, colocar assim. Se aqui. a Lula estiver pequena, eu quero quatro pedaços. Tá. A grande, tudo bem. A pequena você vai colocar mais, porque tá isso bom. aí tá ridículo. Tá bom. Você não tem pronta mais? Claro que não. Não. Gente, você tem seis comandas. Já tem todas as mesas liberadas. O que, que as luzes não estão todas aqui fazendo já? Você tá fazendo mesa por mesa. Vou sair daqui amanhã. Daí eu não senti medo, não foi estressado, não. Aí eu fui sabendo. Vai dar muito de baio. Só isso. Bruno. Oi, chefe. Vem aqui. Então, tem. Faz um favor pra mim. Pode falar, chefe. Me ajuda a Carrie a soltar a cozinha vermelha, porque senão ninguém corre. Que quer... Quero Duas que você notas. vá na entrada com ela. Ele foi pulando mais do que trabalhando, eu acho. Meu Deus, esse tipo de coisas. Vamos, Carrie, vou te ajudar. Baixa o fogo da Lula. tô ok, sai. Tá muito alto. O que você tem pra soltar aqui agora? Eu tô bem, sério. Você não tá nada bem. Não, mas não tá queimando. Tá queimando sim. Como? Desde o primeiro prato. Queimando? Sim, queimando. Eu acho que não. Que perfeita não tá. Mas foi muita raiva mesmo. Eu não gosto desse estilo. Ele vai soltar quatro nulas, quatro vitelos e três cremes. Kerry, que mesa é essa aqui? Soltou duas, não foi aí? Eu fui fazendo a próxima Tem duas mesa, mesas. foi liberado, então, um creme ele entrou correndo. Mas... Ah, ele que tá te atrapalhando? Não, eu fui montando okay, mais uma. Ok, isso aqui uma... tá sobrando. Isso. Essa aqui é mesa 1, um, chefe. Eu dei o trabalho com o Bruno é nesse jeito. Se ele trabalha nesse jeito, eu não vou aguentar. E esses dois, é? Beleza, a mesa 4 tá aqui. Tá. A próxima mesa, dois vitelos, uma lula, depois dois vitelos, duas lulas e dois cremes. Vamos lá. Se eu não aguenta eu não quero trabalhar com alguém nesse jeito mesmo. Eu não gosto. Tá queimado. Não, não. O seu Lula tá queimado. Tá queimado mesmo. tem nada de queimado. O Bruno na nossa cozinha. É que meu pai me deu muita educação pra eu não torcer pra ele cair e machucar a outra perna. Vai tá embora da nossa cozinha, a gente se recupera lá. Obrigado, Bruno. De nada, chefe. Espero ter conseguido ali um melhor desempenho pra, pras meninas. Tem, Vamos, rei. Tá pronto, aí Beleza? Pode mandar aqui. Espera aí. só um posto. Hoje eu caí na Praça das Massas, né? Vou preparar o risoto e ajudar o Renan a soltar as duas massas lá. E gostei, gostei da minha praça. Tá ou não tá glatelha? Passou, tchau. Passou. O serviço hoje tá tranquilo, as massas estão tranquilas. O Diego tá um pouco eufórico, assim, mexendo demais na, na parte que eu tô, assim, eu acho que isso pode me atrapalhar um pouco. Por que você tem assim? gente? E aí? Você acha que eu, eu vou servir essa merda? Eu já tô pegando o tejo, já vou fazer o tá. aqui, chefe, você tá vendo? Não. Agora a próxima. Isabela! Hashtag chama o bombeiro pra você. As massas hoje... Não são complicadas, mas quando você acha que as coisas estão tranquilas aqui, é aí que mora o perigo. Qual que é o prato de massa? Desconfiava, chefe. Descobrimos, ó pequeno. Eu fico feliz de cair nas massas hoje. Eu tô aqui para trabalhar, para mostrar o que eu vim pra fazer. Eu acho que, independente de qualquer praça, tem que sair tudo perfeito. Falta sal, nesse risoto. O risoto vai para o passe, o chefe acha sem assim, sal, volta, conserta, vai embora. Então são coisas contornáveis, bem rápido. Não, risoto embaixo, chefe. Vamos lá, Mari, vamos para a segunda. A gente já pega qual é o gosto do chefe e vamos embora. Bora lá. Oh. <risos> vai, vamos limpar, organizar. Partiu. Essa experiência de estar no salão, ela só engrandece o profissional de cozinha. Basta lá, Norma, para a senhorita... É uma experiência muito boa e que eu tenho certeza de que vai me fazer um profissional cada vez melhor. E... boa A bolognese. Bom apetite, tá? Obrigado. Com licença, gente. Tá tudo ok com os pratos? Perfeito. Tudo bem? É, Temperatura? É, fogo, é. Achei que tá um pouquinho sem tempero. Sem sal? É. Sem tempero? Para só um instantinho. Obrigado, viu, por avisar. Tá. Ô, Renan, sem sal, sem gosto, sem, sem graça, sem merda nenhuma esse prato mandando um pra você agora, chefe. E esse tá bom? Esse tá bom, eu provei. Salvei, eu provei e tava com um pouco sal mesmo. Não tava ruim, tava só faltando um toquezinho de sal e agora não vai voltar mais. Mais um sem sal. Ô, Renan. Oi, A chef. mesa quatro que tava sensacional tá a mesma a que o outro, entendeu? Você me deve dois pratos, então, decentes. que, okay, chefe. Não sabe fazer? Um penne com tomate, berinjela e ricota? Olha, o macarrão tava temperado. Eu provei, sim. Agora se a pessoa lá ela quer morrer de atacardia, eu não posso fazer nada por ela. Nossa cliente falou que a massa tá crua. Tá mesmo? Oi, chefe. Completamente crua essa massa. Crua? Não é o dente isso. Tá difícil essa praça hoje, hein? Vai! Vai. Cara. Diego mexendo ali nas massas, me colocando Porque a gente tem uma ordem das massas que estão lá dentro, então ele mexendo, me atrapalhou assim de pegar qual que tá crua, qual que tá. Mas então aí não deu pra saber na hora lá que eu tive que mandar. Eu achei que era que eu já tava mais tempo na maceira. De novo, massa crua. Porque eu preciso só, ver. Você tá vendo esse menino dela aqui? Entendeu? Sim, tá bom. branco, branco, branco. O que eu Isso é massa crua. Você tá? a Maria tá fazendo falta nessa cozinha hoje, né? Que voltou.